lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer a nossa vaquinha, então, gente. Olha só, esse tecido aqui, ele é uma pele sintética, tá, gente? Se vocês acharem para comprar, é melhor, fica mais bonitinho, né? Ó. Uma pele sintética. Fica maravilhoso esse tecido. Eu não tenho mais desse tecido. O que que eu fiz? Eu imprimi, fiz a, a estampa da vaquinha e sublimei, tá? Peguei o tecido aqui. É aquele carapina, né? Mas você pode estar tá fazendo de soft também, tá? Eu não tinha esse tecido aqui mais, né? O tecido que eu tinha aqui era só um pedacinho, deu para fazer só no tamanho 3. Então, o que eu fiz? Eu fiz um, fiz a estampa da vaquinha, PDF, vou mandar para vocês também, tá? Vou mandar da zebrinha também, da zebra, caso vocês não achem, aí vocês conseguem fazer. Aí, eu sublimei, tá? Eu peguei a carapina, né? Aquele tecido de cadeirinho. E sublimei. Tá? Pra fazer a estampa. Então, bora lá. O que a gente vai precisar. Vamos começar aqui no overlock, tá? Porque a gente vai fazer a peça, como eu já disse. Como eu disse, a frente as costas do forro do capuz. E a nossa, o nosso molde da ribana são sempre os mesmos, né? Então... Aqui, costa uma vez, frente uma vez, dobrado. Manga também, que é sempre a mesma, o mesmo molde aqui, duas vezes, tá? A ah, forro do capuz, duas vezes, né? Ah, o molde da ribana, uma vez dobrado, tá? Então, aqui, o nosso capuz, que é o que muda, né? De um bichinho para o outro, o que muda são os nossos o nosso capuz aqui. Então, esse molde duas vezes, Tá? Aqui é esse molde aqui, tá? Que vai fazer aqui o nariz da nossa vaca, né? Duas vezes dobrado, tá? Aqui o chifre, quatro vezes, orelha preta a pequena, quatro vezes, branca, quatro vezes. Estou usando cadeirinho e aqui soft, tá? Outro aqui soft. Ribana, como eu disse, uma vez dobrado, tá? Aí você vai usar também a ah, feltro, tá? Feltro pra fazer o olho, né? Você vai cortar o branco, ó, e o preto, e um pedacinho do branco pra fazer o olho. E essa parte do nariz também você vai usar um pedacinho de feltro, tá? Então, duas vezes, tá? Vamos fazer o olho aqui, pra vocês verem como que é, tá? O feltro eu poderia estar tá fazendo sublimado ou poderia estar tá fazendo bordado, né? Mas como muita gente não tem nem a sublimação, nem o bordado, então eu achei melhor vir fazer os olhinhos dos nossos bichinhos tudo com feltro, ok? E com a nossa cola pega mil. Você vai usar também um pouco de manta acrílica, tá, gente? Pra fazer as orelhinhas chifre. Então, vamos montar o nosso olho aqui. Pronto o nosso olho montado, reserva. Então, é fácil montar o olhinho dos bichinhos aqui, tá? O narizinho você reserva ali também, depois a gente vai usar. Aqui, agora, a gente vai só fazer o forro do capuz e a nossa peça, nossa... Nossa peça. Nossa. Nossa blusa, tá? Então, bora lá. Vamos lá. Estamos no overlock, depois a gente vai pra reta. Mas você pode estar tá fazendo na reta, tá? Se você só tem reta, você pode estar tá fazendo na reta, ok? a então, costa. A manga. como eu já expliquei das outras, tem costa e frente, tá? Costa, parte mais comprida. agora lá, vamos pegar as manuras aqui. pegar a nossa ribona. dobra e vamos passar nas nossas mangas. Bana aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço aqui. Vamos fechar o lado, a nossa mão e o nosso lado. É o calcador, coloca. passar na barriga agora tá Vou passar aqui ao redor da barriga desde aqui não precisa puxar muito agora essa costura pra cá, ergo o calcador e venho pra frente. Vamos pegar a manga, ribana por ribana aqui, costura de baixo do braço com costura de baixo do braço, vamos colocar embaixo da manga. Nossa frente, nossa blusinha tá pronta. Vamos pegar o nosso capuz, nosso ou de capuz, passar uma costura aqui até aqui, tá? Estamos com o nosso forro de capuz pronto e a nossa blusinha esperando o capuz aqui pra gente dar o acabamento. Agora, vamos pegar a ribana que sobrou, né, que a gente vai precisar lá, nosso forro de capuz e vamos pra reta fazer o, o capuz lá e já botamos pra finalizar a peça, ok? Bora pra reta, então. Estamos aqui na reta, bora fazer o nosso vaquinha aqui, o nosso capuz. Vamos pegar primeiro as orelhas. Vamos passar uma costura aqui. Pegar a branca, colocar a preta aqui. assim em reserva, vamos pegar nosso chifre, vamos juntar aqui. Vamos colocar manta. Aqui espelhado, tá, gente? A gente vai colocar o nosso chifre, tá? Espelhado aqui. E aqui a gente vai dar um pontinho pra ele segurar. Assim, reserva. Vamos pegar agora o nosso nariz. Costura por tudo, deixar aqui sem costurar. para o então, chifre eu usei soft tá gente aqui para orelha preta soft aqui caneirinho e aqui o freezer tá mas você pode estar tá usando soft também ok vamos colocar manta, Fechar aqui costura de segurança, tá? pegar aqueles nossos negocinho preto e colocar aqui tá assim, reserva. Então, agora, vamos pegar o nosso capuz. Aqui, nessa fenda, é onde a gente vai colocar nossas orelhas com chifre, tá? Aqui, ó. E passar a costura. Mesma coisa aqui, tá? Orelha pra dentro aqui. Ficou assim. Agora, vamos colocar aqui. Certinho, tá, costura com costura, aqui e vamos vir juntando até aqui embaixo, ok? agora lá, então, costura com costura. Assim. Agora, aqui, nosso meio, aqui no nosso meio da nossa costura. E a gente vai costurar até aqui. Aí, a gente vai costurar até aqui, completinho pra baixo, tá? Não vai costurar ah, pra cima, senão vai ficar ao contrário, tá bom? Aqui e agora vamos pegar o nosso forro, colocar. A nossa boca aqui pra, pra cima, e aqui no meio a gente vai vim pregando, ó, esse aqui no meio, e aqui a gente vai vim pregando daqui até lá do outro lado, tá? Pregado aqui. Vamos pegar dois centímetros de ribana. Vamos. Agora vamos para espontar aqui, Pegamos desde aqui da ribana e espontamos. É aqui não começo da ribana Passamos uma costura de segurança aqui, tá? Desde aqui da ribana, deixamos só a ribana se passar nosso capuz de vaquinha tá pronto. Agora, a gente vai na overlock para finalizar a nossa peça. Se você quer que aqui a tua orelha fique mais durinha, passa uma costura aqui, tá? Para ela ficar mais durinha, tá bom? Bora pra overlock pra gente tá pregando a nossa peça finalizando mais uma peça. Tá bom? Bora lá. Aqui a nossa peça tá com a frente virada pra nós, no avesso. Aqui nosso capuz, com a frente virada pra nós, mas no direito. Vamos colocar a mão aqui dentro, ok? Aqui dentro, nossa mão. Vamos abrir aqui a nossa peça e vamos colocar nosso capuz aqui dentro. Okay? Aqui, nossa ribana... Tem que vir de uma costura da frente até a outra, tá? O máximo que você puder. tirar a nossa peça cortamos todos os fios como eu já disse para vocês tem que cortar todos os fios porque estamos fazendo um para bebezinho pet e fio de linha fio de costura corta machuca a unha deles então tem que ter todo esse cuidado tá tem que cortar bem os como eu disse, se vocês querem que a orelha fique de pé, o chip aqui, ó, é só dar um arremate aqui, tá? Na, na reta. Aí já fica durinho, tá? Então, tá aqui a nossa peça. Olha só, que linda que ficou assim a nossa peça. a nossa vaquinha da Parmalate olha só, que lindinha que ficou olha só, gente perfeita, né? Então, gente, esse é mais um vídeo da nossa coleção Parma -Late, né? A gente está trazendo aí vídeos de bichinhos, né? E hoje foi o dia da vaquinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Ficou perfeita, maravilhosa. Eu amei o resultado. Então, o próximo vídeo que a gente trazer é outro bichinho. Então, fiquem atentos aí que temos muitos e muitos. Ainda para trazer para vocês, tá? Então, vocês querendo essa coleção, é só ir lá no nosso site. Nosso site tá com promoção de lançamento dessa coleção, tá? Você vai adquirir essa coleção. A base é a mesma, né? Que é o forro do capuz, a camisa aqui, a brusinha é a mesma que vai mudar esse rostinho aqui, tá? O que muda é esse capuz de fora, que esse rostinho, que são bichinhos diferentes, são é, uma. Modelagem com 10 capuz, 10 bichinhos diferentes para você tá fazendo, tá bom? Maravilhoso, preço. corre para lá, adquira Os tecidos que a gente tá usando aqui, né? São todos da Felipe Malha, tá? É, com tudo, essa coleção todinha Patrocinada pela Felipe Malhas, tá? É a nossa coleção Parmalat Com os bichinhos da Parmalat, tá bom, gente? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Eu tô amando fazer essas peças aí, tá bom? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado E por hoje é só Até a próxima, né? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Bora fazer roupinhas pet Bora caprichar aí Nas roupinhas pet, gente Já compra essa modelagem, já começa a fazer Começa, compra os tecidos Começa a fazer essa modelagem Começa a fazer essas peças se prepara para o inverno, gente, se prepara, sempre faça um estoque legal para o inverno, para você vender bastante, porque inverno vende muito, então você tem que se, você tem que se preparar já, desde o início do ano, desde do, do, no verão mesmo, você já tem que se preparar com produção para o inverno, você faz a produção de verão, mas sempre faz uma produçãozinha para o inverno, você deixa lá, você coloca em estoque, porque esse tipo de roupinha aqui sempre vende, tá? Sempre vende, é um sucesso. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, fique com Deus. Tchau!